Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mais Notícias E vamos para mais uma informação no dia de hoje envolvendo mais uma vez o caso aí do, do avião da Marília Mendonça Por quê? Porque muitas pessoas ainda não entenderam o que realmente aconteceu Muitas pessoas ainda têm dúvida E eu vou estar esclarecendo aqui coisa que muita imprensa aí, é, muita televisão aí não informou corretamente o que aconteceu Realmente com o avião, porque aparentemente não estava destruído e mesmo assim as pessoas morreram no avião. E a pergunta que fica é o quê? É... Ele parecia tão pouco danificado, mas por que todos que estavam dentro dele morreram? Então é isso que vai estar tá sendo esclarecido aqui, ó. A queda do avião de Maria Mendonça na sexta-feira, dia 5, em Minas Gerais, chamou atenção pelo fato de o avião não ter ficado completamente destruído, como é comum ocorrer em quedas de aeronaves, Tá? Mas aqui eu vou estar explicando o que realmente ocorreu. O que ocorreu foi uma queda na vertical, tá? Caso o avião faça um pouso forçado, geralmente as forças se distribuem entre a movimentação vertical e a horizontal da aeronave. É a trajetória de pouso comum de um avião, que desce aos poucos enquanto avança para frente. Mais agravada pelo fato de isso ocorrer em um local improvisado e não na pista. Vamos entender o caso. O que poderia ter ocorrido com o avião de Marília Mendonça é uma perda de sustentação e ele teria caído na vertical e não voando para frente como costuma ocorrer. Isso é apenas uma especulação, mas serve para entender um pouco mais sobre a força que o corpo humano recebe nesse tipo de queda. Vamos lá, se fosse um pouso forçado e o avião tivesse pousado e parado naquela posição, provavelmente todos estariam vivos, isso diz o piloto Raul Marinho gerente técnico da ABAG, Associação Brasileira de Aviação Geral. É, aparentemente, o avião caiu de maneira abrupta, perdendo a sustentação e girando em relação ao solo. Essa rotação seria como a de um ventilador de teto. Se fosse isso que ocorreu, o avião teria caído ao tocar o solo, sofrido uma desaceleração brusca, ocasionando a morte das pessoas a bordo. Mas isso é apenas uma hipótese, afirma o piloto. É, vamos lá, vamos entender por que as pessoas podem ter morrido dessa forma. É, a mestra em terapia ocupacional neurológica admare de é, a desaceleração é uma das principais responsáveis pelas mortes quando acontece uma diminuição brusca da velocidade de um corpo em movimento. Isso ocorre quando uma interrupção súbita de um movimento. De acordo com a profissional. É, o corpo da pessoa fica parado, fixo no objeto em movimento, no caso o avião, mas os órgãos internos mantêm a velocidade. Os órgãos não estão totalmente presos e por isso acabam se chocando com muita força contra os ossos, músculos e pele. A violência do choque pode causar rompimento dos órgãos como fígado, baço, bexiga, útero e em mulheres grávidas. Diz Admar o cérebro brate contra o crânio que é uma estrutura complexa compacta e rígida e forma áreas de lesão e coágulos de sangue e hematomas. Também acontece um deslocamento do cérebro dentro da calota craniana, o que provoca um estiramento da base do crânio onde está localizado o tronco cerebral, estrutura de comando das funções vitais, afirma terapeuta. Também é comum que ocorram múltiplas faturas, como a da coluna cervical, Quanto maior a velocidade, maiores são os danos. É sabido que a partir de 150 km por hora acontece um prejuízo na função das células nervosas, neurônios, diz a de Murray. É pessoal, deu para vocês entenderem aqui mais ou menos o porquê da morte de todos os ocupantes que estavam no avião. O que acontece? É, o avião ele caiu girando sobre o seu eixo, ou seja, ele não caiu normalmente igual a maioria dos aviões caem que é em queda delineada, tipo indo para frente, ele caiu para baixo de uma vez, de uma única vez, entendeu? Ele bateu no fio de alta tensão, começou a girar sobre o próprio eixo e por isso que ele caiu de barriga, vamos dizer assim. E ele quebrou de baixo para cima. Aparentemente, a gente olhando no avião não dá para ver muitos danos assim, o avião não tá despedaçado, dilacerado, nada disso mas ele quebrou de baixo para cima, que foi onde ocorreu o pior problema, que as pessoas foram atingidas de baixo para cima ali e infelizmente não sobreviveu ninguém por conta disso, por conta desse é, problema aí. E foi explicado aí que nesse tipo de queda dificilmente uma pessoa sobrevive, que além de ter, vamos dizer assim, destruído de baixo para cima, as pessoas morreram de dentro para fora, vamos dizer assim, porque os órgãos internos delas se chocaram um contra os outros durante a queda por conta da queda entendeu por conta do impacto os órgãos se chocaram e já sabe o que deve ter acontecido aí e por isso que eles todos morreram em questão de segundos ali é isso aí pessoal esse foi o vídeo tentando explicar para vocês aí o real motivo da morte aí da Marília Mendonça e de todos os outros ocupantes do avião aí eles morreram por conta do impacto pessoal é essa aí fica mais esclarecida aí para quem tinha alguma dúvida aí mais uma vez Oração aí pela família e pelas pessoas que ficaram, né? Que são as pessoas que estão sofrendo nesse momento.